Kenin diz que as energias atuais que o planeta está experimentando são diretamente da Mãe e do Feminino Divino. As energias são adequadas para o momento em que o planeta e a humanidade estão despertando. O despertar das massas está acontecendo, queridos. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Como você sabe, este é o plano divino. A Mãe Deus tem trabalhado neste plano desde o nascimento deste belo planeta. O plano é que o planeta seja um campo de aprendizado para as almas que desejam experimentar a vida humana e as almas que desejam passar por este processo de aprendizado e treinamento. É o lugar mais desafiador e, no entanto, também é a experiência mais gratificante que uma alma poderia ter encarnado neste planeta. Nós, o Divino, tem muito amor e apreço por Gaia. Ela sacrificou literalmente tudo que pôde pelo planeta e pelas almas que estiveram neste planeta. Gaia é a mãe de todas as almas que vivem na Terra. E as almas que estiveram no planeta. Ela é a alma mais generosa por aí. O Divino tem grande admiração e apreço pelos sacrifícios que Gaia tem dado. E nós, o Divino, estamos fazendo o possível para garantir que Gaia, ela mesma, possa voltar para casa. Agora, o planeta ancorou na quinta dimensão, e Gaia oficialmente acendeu. Estamos tão aliviados, no sentido de que tudo vai ficar bem. Gaia tem a oportunidade de voltar para casa agora, e a Mãe Terra está subindo bem. E agradecemos a Mãe, Deus, por todas essas conquistas. Foi ela quem tornou isso possível. Gaia tem muita admiração pelo Pai. E ela ouve o Pai. E isso torna muito mais fácil em termos da ascensão de Gaia e da próxima fase da ascensão, que é a restauração e a reconstrução da Mãe Terra. Falando sobre Mãe Terra, quero dar aos Trabalhadores da Luz uma atualização rápida e informar nossos trabalhadores sobre onde estamos com o processo de remapeamento da Mãe Terra e o que está por vir. O planeta Terra está passando por mais uma rodada de liberação. Você provavelmente pode ver e sentir o momento da liberação da Terra. É um momento bastante feroz. Gratidão, Deus, por termos trazido uma grande equipe de especialistas que estão trabalhando para garantir que a liberação do passado seja moderada. Para que as almas do planeta possam ter uma condição de vida razoável. Apesar do fato de o planeta precisar de muito do desapego, ainda existem processos em andamento. Esses processos existem para garantir que a ascensão seja suave e bem-sucedida. Mãe Deus literalmente tem trabalhado nesses processos sem parar para garantir que eles estejam funcionando de acordo com o plano divino. Mãe Deus foi quem trouxe todos esses processos e procedimentos aqui, e ela tem toda a experiência e recursos. E por isso que temos um passeio tão tranquilo desde a chegada dela. Apreciamos profundamente o que a Mãe Deus tem feito por Gaia e pelo Divino. Também esperamos ansiosamente o dia em que a Divina Mãe, encarnada, inicia a decisão no escritório do Governo Divino. E este dia está chegando, querido coração. Nós, do outro lado do véu, estamos nos preparando para o dia em que a Mãe Divina encarnada pode iniciar o seu mandato. E temos tudo para ela. A única coisa que resta é fazer, é esperar a Mãe Divina estar pronta. Ela tem autoridade divina para fazer o anúncio quando chegar a hora. É ela quem decide quando está pronta. E quando é a hora? Do ponto de vista do divino, estamos prontos. A comunidade de nossos queridos trabalhadores da luz está praticamente pronta. Claro, sempre existem algumas almas recém-despertadas, que estão no caminho por um tempo. E elas podem não estar prontas para o momento. E este é um design. E isso é totalmente esperado. E por isso que o Divino continuará tendo as fontes de luz nas próximas décadas. Estamos totalmente de acordo com o processo que essas almas recém-despertadas fizeram. E o Divino continuará a guiá-las. A conclusão é que esse momento do processo de ascensão é perfeito. Nós, o Divino, estamos prontos para começar a próxima fase. Queremos que os nossos trabalhadores da luz sejam notados e estejam prontos. Saiba que o anúncio final deve vir da Mãe Divina. Ela é o único ser que tem autoridade para decidir quando é a hora certa e quando fará o anúncio. Nós, o Divino, temos muita admiração e apreço pela Mãe Deus e queremos ajudar a Mãe Divina da maneira que Ela quiser que ajudemos. E sempre queremos estar ao lado e ajudar. Nós somos o Feminino Divino e amamos a Mãe Divina. Ela é a alma mais amada do mundo. É a alma mais capaz do planeta. Sabemos que ela está aqui e queremos que ela saiba que nós, o Divino Feminino, a ama. Ela tem todos os recursos que trazemos para o planeta. E ela tem todo o apoio amoroso. Ela está, de fato, tendo tudo o que precisa. E é para isso que trabalhamos. Estamos aqui para garantir que o caminho da Mãe Divina seja o mais fácil possível. Fazemos o que podemos para alcançar nosso objetivo. Nós somos os maiores fãs da Mãe Deus. E nós a amamos muito. Eu sou Canin. Eu te amo, querido coração. Feliz equinócio da primavera no hemisfério sul e outono no hemisfério norte de 2019. Assim é. Canalizado por Linda Lee, compartilhado com muito amor por Michelle Vernier. Gratidão por assistir a este vídeo. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos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 Gratidão, queridos. Desejamos muito amor, muita paz, muita luz. Bênçãos para a sua vida e de seus amados.